Oi, aqui é o Daniel e seja bem-vindo a mais um vídeo diário. No último vídeo eu falei que eu ia contar a história de São Paulo, como é que foi, essa questão de ter conhecido o Fabio Puentes, ter ficado lá por um tempo, foi muito engraçado mesmo, porque eu, eu, tenho, enfim, eu tenho um amigo né, chamado Dan Cortazzo, que ele viaja por vários países do mundo e ele estava em São Paulo trabalhando é, numa empresa chamada Tabula, na época, né, prestando serviços, na verdade, sendo representante, fechando vários contratos. E o mais engraçado é que ele estava lá e falou, cara, vem aqui... Vem aqui ficar, um... ele já tinha ficado aqui na minha casa, eu já tinha ficado na casa dele em Curitiba também e ele falou, cara, vem conhecer São Paulo e tal, fica aqui comigo, vai ser bacana e tal é, O mais engraçado é que eu não tinha aparentemente motivos para ir para São Paulo Não tinha motivos nenhum para ir para São Paulo, né? Eu já tinha ido lá outras vezes, mas nessa época que ele me fez o convite eu não tinha, não tinha motivo nenhum E eu tinha um sonho, né? Eu acho que eu já falei no vídeo anterior Talvez você, se você não viu, vai deixar aqui na descrição é, Eu tinha um sonho de, já há oito anos atrás, há muito tempo atrás, conhecer o Fábio Puentes que é um hipnólogo muito famoso. Eu cheguei a fazer uma formação de hipnose né, com Abdala Saied, um grande professor e amigo, e eu não sabia que o Abdala conhecia o Fábio, né? e o Abdala tinha se mudado para São Paulo também, Abdala conhecia o Fábio desde os 13 anos de idade, né? olha que coisa, e quando eu conheci o Abdala eu sequer imaginava isso, só vim saber isso muito depois, né? então olha aí que, que história, que coincidência fantástica. Né? O Abdala conhece o Fábio desde os 13 anos. Bom, o Abdala falou: cara, vem pra São Paulo também e então tal. Vamos comemorar o dia do hipnólogo aqui. E aí, eu pensei, pô, eu não tinha planejado essa viagem, foi meio em cima da hora e tal. Eu só avisei e falei, Dan, cara, eu tô indo para São Paulo, pô, posso ficar aí na sua casa e tal. O mais engraçado que na época é, o, o Dan, ele tava morando no Quality Hotel, não sei se você conhece, né? É, é porque como ele tava, tava trabalhando pelo Tabula, a Tabula pagava para ele, enfim, a hospedagem em São Paulo, e ele tava morando no hotel, né? Então eu falei, cara, pô, posso morar aí no hotel com você, né? E aí foi engraçado essa história, ele falou, não, pô, vem aqui e tal, quanto tempo você vai ficar? Eu falei, oh, vou ficar, devo ficar em São Paulo uma semana mais ou menos, e nisso que eu fui, essa uma semana acabou se tornando dois meses, né, porque eu conheci o Abdala, quer dizer, eu conheci o Fábio, eu almocei com o Fábio, é, aprendi muito com o Fábio também, o Abdala e tal, e, na mesma época, o Dan me convidou a ser um dos integrantes do Grupo A Direto né? a realmente ser parceiro do Grupo Direto O mais engraçado é que, tipo, né, ele falou, cara, é, quer ser o parceiro e tal? Eu falei, beleza. E, assim, ele falou, ah, vai ter um evento aqui em São Paulo, né, que você pode, que, que a gente gostaria que você participasse, que você fosse e tal. Inclusive, o um evento chamado Vídeo Tráfico, do Gabriel Roquembá. E ele é muito bom, inclusive recomendo aí. Se você quiser seguir o Gabriel, pode seguir, o cara muito bom, muito fiel. E aí eu pensei, ah, poxa, não faz sentido eu voltar para o Rio para depois voltar para São Paulo, porque o evento é tipo daqui a pouco, entendeu? Então é né, daqui a um mês e meio, dois meses e tal. Né? Eu pensei, ah, eu posso trabalhar, podia, né? Eu ainda posso trabalhar de qualquer lugar, só tendo internet, então ah, vou ficar em São Paulo mesmo. E eu falei, ah, não, cara, eu vou ficar aqui no evento, vou ficar aqui em São Paulo até dar a data do evento. Ele topou. E aí, o mais engraçado é que essa uma semana se tornaram dois meses, né? E eu conheci bastante São Paulo, gostei muito, das, enfim, da, de, dos lugares que eu fui, das pizzas, dos restaurantes, é um lugar muito bom pra comer, eu adoro comer. É, se você quiser ir em São Paulo pra comer, vale muito a pena. E o mais engraçado disso tudo é que, realmente, de um convite inesperado, em cima da hora, do Abdala, que assim, eu nem imaginava que ele conhecia o Fábio, é, de uma coisa realmente muito, muito improvisada, porque quando eu realmente, quando eu fui para São Paulo, para trouxe noção, eu fui tão às pressas que eu esqueci até mesmo de sacar dinheiro no banco. Então, quando eu fui para São Paulo, eu fui com meu cartão e 10 reais, entendeu? Então, foi, foi engraçado. Só vim, só eu realmente saquei dinheiro quando eu cheguei lá, né? E, e isso tudo se transformou na realização do grande sonho, que foi conhecer o Fábio Coentes, que foi aproximar a minha amizade com o Dan, que foi realmente... É, estar junto agora com os meus amigos do Grupo direto, Assim como no vídeo anterior, eu quero deixar essa mensagem para você. Se você tem um sonho muito grande e você é, acredita que ele não vai se realizar, cara, não se preocupa com isso. Porque, às vezes, ele vai acontecer de uma forma completamente inesperada e louca e não planejada. Então, é, talvez, se eu tivesse que planejar ir a São Paulo, fazer um curso com o Fábio Poentes, conhecer ele, conversar com ele, enfim, todo um processo formal para a realização desse sonho, muito provavelmente isso iria ser adiado por mais e mais anos, né? por mais tempo. Caramba, não posso sair do Rio, caramba, não tenho dinheiro para fazer o curso, caramba, eu tenho que pagar hospedagem em São Paulo e tal. E as coisas aconteceram de uma forma bem natural, bem rápida, bem não planejada mesmo, e o sonho se tornou realidade. Eu não estou dizendo para você que você não precisa ter planejamento na sua vida. Você precisa ter planejamento na sua vida. Todo mundo precisa ter. Só que, às vezes, é, algumas oportunidades você, que, que aparecem na sua frente, ou até mesmo alguns convites, é, se permita aceitá-los, se permita vivenciar algumas aventuras de vez em quando, frente aos convites que te fazem. Porque isso pode trazer experiências e a realização de seus sonhos de uma forma fantástica que você não previa antes. É, então, é isso. Esse é o recado que eu quero deixar para você. Bom, eu quero transformar agora um dos sonhos também que eu tenho, um sonho público. Eu quero fazer com que esse canal atinja um milhão de pessoas. Eu sei que está no início, mas é, toda história tem um início. Eu quero que você me ajude também. Então, se você quiser ajudar a fazer com que esse sonho também esse sonho se torne realidade, inscreva-se aqui no canal. Curta, comente, compartilhe com seus amigos. É muito importante fazer com que o sonho se torne realidade. Então alguns meus já estão se tornando realidade. Isso me deu força para acreditar mais ainda. E eu acredito de fato que esse canal vai atingir um milhão de inscritos. Então se inscreve aí e deixa o seu comentário aqui, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!